Galera, às vezes eu gosto de pegar e abrir uma caixa do CS várias vezes Tentando buscar o melhor drop possível dentro da caixa E hoje eu escolhi uma caixa top Porque eu tô com quase 4 mil dólares aqui no K-Drop. Depois de conseguir abrir muitas caixas aí E acertar uns upgrades insanos também Antes de ir pras caixas, só queria deixar um recado aqui Se você colar no K-Drop e for adicionar algum balance aqui pra abrir caixas Não esquece de usar o código Luguin aí pra você garantir o seu bônus E galera, a caixa que eu decidi abrir é a caixa Vice Eu nunca peguei um drop pensando nessa caixa, até porque eu também nunca abri muitas vezes essa caixa, acho que eu abri uma vez ou outra, ocasionalmente, e era uma caixa que tá custando 236 dólares, então eu pensei por que não abrir umas 20 olha o tanto de item bom que pode vir dentro dessa caixa, temos karambit case Hardened, talon case Hardened, talon doppler, talon quinson a luva vai, tem gunner, tem prince tem glock fade, mano, tem muita skin insana aqui dentro dessa caixa, a minha ideia era simplesmente abrir 20 e não tentar fazer nenhum upgrade nem nada, mas vamos ver ver no final se eu vou fazer upgrade ou não, né? Então assistam o vídeo aí. E vamos que vamos para a primeira caixinha. Já vai deixando o seu like enquanto a gente dropa o primeiro item aqui. E será que vai ser uma caramba? Ah, caraca, quase que foi. F, F. Vamos lá, caixa número 2. Eu vou abrir 10 e vou ver se deu prejuízo ou lucro. E depois eu abro mais 10. Bayoneta. Brightwater. Quanto que custa? 273 dólares. Quase que o preço da caixa, né? Deu um pouquinho de lucro. Vamos lá, caixa número 3. Mano, eu queria dropar uma M9 ou uma Karambit. E ó, duas Bright em seguida. Essa daqui veio um pouquinho mais cara porque é field tested. Beleza, duas facas que dêem um pouco de profit. Quarta caixa. Ah, mano, a luva da caixa aparece. Caixa número 5. Vamos que vamos. Oh, tá louco. Mano, talão tá hard né Valendo 491 dólares Top demais Bom, até agora bem, mas ó, lembrando a caixa custa 236 dólares Então tipo assim, pô mano, não é uma caixa barata Temos que torcer pra cair coisas mais caras ainda Ah, passou a Gangner, qual que é a chance de dropar a Gangner? Deixa eu ver, 0.1% Bom, já abri, acho que seis caixas Então vamos que vamos sete da sorte Não nossa, se viesse a Alp The Prince ia ser estouro. Mas foi muito bom, mano. Baioneta Lore, galera. Que top, velho. 548 dólares. Top demais, velho. Já me perdi. Não sei quantas caixas que eu abri. Não sei mais se eu tô na oitava se eu não tô. Boreal Forest, infelizmente, né, mano? Se fosse outra skin nessa Paracord seria muito top. Mas Boreal Forest não é muito queridinha pela galera. E vai cair uma Flip Crimson de 200 doll. E essa aqui é a décima caixa. Bora, mano. 10 da sorte... Bowie Knife... Nossa, eu achei que custava muito mais, velho. Só 255 dólares. Bom, cada caixa foi 236, então eu gastei 2.360 doll. E chegando no meu inventário do Keydrop, eu tô com 2.501. 240 dólares de lucro. As primeiras 10 caixas me deram. Agora, vamos abrir mais 10. Tentando fazer o quê? Mano, pelo menos 500 dólares de lucro nessas próximas 10 aí. Vai, seria legal ter 500 dolinhos de lucro. Começamos como? Talon, velho. Deu talão deu carambitinho. M9 é profit. E essa veio... Casey Hartnett. Mano, me dá vontade de retirar essas facas pra ver se não é Blue Gem, tá ligado? A gente pode fazer um outro vídeo focando nisso. Pegar, sei lá, uma 5. Tentar tirar 5. Tá longe um de novo! No Mano, estouro, velho. Vamos lá então para mais uma caixa e torcer para continuar caindo coisas boas, mano. Longe de mim essa paraqued. Beleza. A primeira skin ruim, digamos assim, né? Essa daqui também foi ruim, né? Cara, faltam seis caixas, então eu vou abrir em duplas, mano. Vamos lá. Bora, caixinha, vai, se drop uma, vai. Sim, baioneta marble fade, mano. Muito bom isso daqui. E a flip tudo ok. Mas a baioneta acho que foi o melhor drop até agora. Top demais, velho. Ó, tá longo hein? Isso, vamos ver quanto que custa ela. 419 dólares. Por caso da Talon, não tive prejuízo nessas duas caixas que eu acabei de abrir. E bora lá, galera. 19 e 20. Superconductor M9, o que, que tá acontecendo, meu amigo? Você tá louco? Mano, essa é a melhor caixa que eu já abri aqui no site do Kidrop. Mano, a gente pegou uma das melhores facas possíveis: M9 Gema Doppler. Acho que melhor que ela só teria a Karambit Lore pra dropar aqui nessa caixa. Dropei a segunda melhor faca possível. E pra calcular o lucro dessas 10 últimas caixas, mano, ó, eu gastei 2.360. Se eu vier no meu inventário pra vender, tá dando 4.370. Galera, mais de 2 mil dólares de lucro. Hoje eu fiz a banca. Seria até bobeira arriscar mais do que isso, mano. superconductor com M9 Gama Doppler. Olha esse kitzinho que eu tirei de uma vez só, mano. E aí tem a baioneta Marble Feed, faca foda. Galera, épico demais, mano. Eu tava com menos de 4k doll. Eu vou vender essa Super Conductor, além das facas baratas, porque vocês sabem, eu tenho uma Super Conductor perfeita, né? E olha só, eu tenho mais do que eu comecei, que era menos de 4 mil dólares E eu tenho duas facas insanas aqui, brother Mais de 2 mil dólares de lucro num vídeo só E olha, depois disso eu não sei nem o que fazer, cara Eu tenho que colocar uma meta aqui Skins pra retirar pro meu inventário Eu tô gostando de pegar facas caras Facas líquidas e tal Que eu posso trocar rapidamente no mercado Por skins high tier e tal Ou então também rifles e alpes, né Então tipo assim, AK-47, mano Tipo uma Fire Serpent Ou uma Ward Lotus É sempre bom eu ter no meu inventário Alpes também é sempre bom eu ter vários no inventário inventário Pra eu fazer umas trocas Toca muito louca. E galera, por hoje foi isso Mano, acho que é a melhor caixa do que Drop Eu sinceramente vou abrir mais dessas caixas Porque tipo assim, colocando aqui um filtro As caixas mais caras do site São essas caixas premium aqui Eu já abri várias dessa caixa da Raul, Várias dessa caixa da Dragon Lore Várias dessa caixa Veste que tem a Medusa Mas eu nunca tinha dado atenção pra essa caixa Vice aqui Que é a terceira caixa mais cara do que Drop Mas na minha opinião é a melhor de todas Então se vê no próximo vídeo, enche de like se você quer que eu volto Pra fazer esses desafios tipo abrindo 20 vezes uma caixa Comenta qual dessas caixas aqui de mais dólares, você quer que eu abra. Tem algumas caixas bem legais que eu ainda não peguei pra abrir 10, 20, 30 de uma vez. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou!